Pessoas físicas vão poder doar também para as campanhas. Qual é o limite para uma pessoa física doar? Se for recurso financeiro, até 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da eleição. Se forem recursos de bens móveis e imóveis, até o valor de R$ 40 mil. E da mesma forma, se for a prestação de serviço. Tem um detalhe importante aí, pessoas físicas só podem emprestar, ceder temporariamente para as campanhas, bens móveis, por exemplo, veículos, ou emprestar imóveis, por exemplo, ceder o uso da garagem para a constituição de um comitê eleitoral. Tudo isso só vai poder ser feito se aquela pessoa física for a proprietária desses bens. Se ela simplesmente for a locatária de um imóvel, por exemplo, ela não vai poder fazer esse empréstimo. E se por acaso esse veículo tiver, por exemplo, com o um leasing com um banco? E esse veículo ainda vai estar em nome da pessoa jurídica do banco. Então, tenham cuidado, bastante cuidado, quando vocês forem fazer o registro na campanha desses bens móveis ou imóveis de pessoas físicas, porque eles têm de estar realmente com uma documentação de suporte, comprovando que aquelas pessoas são as proprietárias dos, daqueles bens. O candidato também. O candidato não pode aplicar, utilizar na campanha como sendo seus, bens que não estejam no seu nome, senão esses bens serão doação estimável daquelas pessoas que estiverem ali constando naquela documentação de suporte. Outra coisa importante, doação sessão na prestação de serviço. Somente podem doar serviços para o candidato pessoas que tenham aquela atividade como sua atividade econômica, por exemplo, um web designer pode doar para o candidato a confecção de um site. Motoristas podem doar ceder os seus serviços de motoristas durante a campanha por serem motoristas. Não é permitido que pessoas que não tenham aquela atividade econômica cedam serviço daquela espécie ao candidato. Isso também acaba gerando muitas multas aos doadores. O Ministério Público representa, e a pessoa vai ter como multa esse doador, terá até 100% daquele valor considerado irregular como multa por ter infringido esse, esse normativo. A resolução que todo mundo que está envolvido nas campanhas, nas finanças eleitorais, tem que ler obrigatoriamente, é a resolução do TSE 23607 de 2019. Ali estão todos os dispositivos todos os detalhes que normatizam a lei 9.504 de 97, no que diz respeito a toda a movimentação financeira de receitas e despesas das campanhas. Uma outra questão interessante para a gente abordar aqui é o fato do financiamento coletivo, a vaquinha virtual, ser, do, ser é, uma possibilidade de pessoas físicas fazerem doações às campanhas, só que essas doações também têm de ser controladas pela instituição arrecadadora. Não é possível que ninguém faça essa arrecadação, pessoas físicas ou mesmo empresas que não, tenham a sua, a, a, que não tenham a sua constituição como é, autorizadas a trabalhar com arranjos de pagamento. Empresas especializadas em arrecadação de é, financiamento coletivo. Essas empresas devem ter controle absoluto sobre todo o ingresso, pois essas pessoas também estarão sujeitas aos mesmos limites daquelas que doam diretamente para a conta do candidato. Não é demais lembrar que doações em valores iguais ou superiores a R$ 1.64,10 só podem ser feitas por meio de cheque nominal e cruzado, TED ou DOC. Não pode haver depósito em dinheiro de valores iguais ou acima de R$ 1.064,10. Abaixo desse valor é possível. Pode ser feito em dinheiro, mas sempre depósito identificado, constando o CPF do doador. E aí vai uma dica muito importante. Utilizem, mesmo não sendo obrigatório, utilizem sempre os recibos eleitorais para documentarem essas doações. É uma forma não só de você ter o controle absoluto sobre tudo aquilo que ingressa na sua campanha financeiramente, como também é uma forma de você ter ali dados, é, telefone, endereço, e-mail... Todos os contatos daquele doador, se por acaso, numa diligência da Justiça Eleitoral, lá na frente, na hora da entrega, você for questionado sobre alguma irregularidade ali. Então, muitas vezes é necessário entrar em contato com o doador para algum esclarecimento, algum item que ficou ali pendente de explicação.